Mas, afinal de contas, derivações manipulam sequentes ou fórmulas? Bem, recorde que, dado um sistema de dedução natural NAT, o conjunto indutivamente definido a partir desse sistema, not, é o conjunto das coisas que eu vou chamar de derivações. Esse novo tipo de objeto, que no vídeo sobre derivações como árvore de fórmulas eu também chamei de derivações, mas de d de entry derivações nada mais representam do que uma notação pela qual as derivações do sistema NAT podem ser representadas. Essa notação tem a vantagem de focar nas fórmulas que estão sendo manipuladas em cada momento, mas a desvantagem de deixar os contextos implícitos. No entanto, há uma objeção aqui. Para cada derivação do sistema NAT, há uma representação na forma de uma d-entry de derivação. E vice-versa, cada d-entry de derivação corresponde a uma derivação no sistema NAT. Uma derivação escrita como uma árvore que manipula sequências. Só para ilustrar, retornando a esse exemplo que já vimos antes, a derivação na parte inferior deste slide corresponde à nossa definição oficial de derivação num certo sistema. Aqui, o sistema de dedução natural, a lógica clássica. À esquerda, nesse slide, vemos uma derivação na notação de entry. Essa derivação corresponde à mesma derivação anterior. E do lado direito, nesse mesmo slide, vemos a mesma derivação em ainda outra notação, a notação de Fitch.